Sou em identidade, onde me encontro e permaneço, onde sou ação e reação. Hoje eu sou o contra-mestre, o Moju, na Associação Cultural Afroqueto. Eu não me imaginava está sendo uma portadora da cultura e da arte para outras crianças, é, mostrando para elas outras oportunidades, como a capoeira fez comigo, fez na minha trajetória. A capoeira é o elo mais puro que a gente tem com a nossa identidade, né, com a nossa história, com o nosso antepassado. Ela não é só expressada através do corpo, mas é expressada também através dos contos, através das nossas histórias. A capoeira ela me permitiu me encontrar, não só como mulher, mas encontrar a guerreira que tem dentro de mim. Não faziam distinção entre homem e mulher, a gente recebia o mesmo treino, as mesmas regras, os mesmos deveres e direitos. Né? Então a gente trabalhava muito com a questão da equidade. O ele nasceu com vários esportes, várias entidades nasceram, né? dentro de uma necessidade. É uma casa, é um, é um coração, onde cabe todo mundo. Temos não só a capoeira, né, o afro, que é muito forte, o marco-lelê, né, que é o pontapé inicial do, do projeto. De criação, né, de, de multiplicar o que a gente faz de melhor, que é a cultura. A gente não só faz é, a arte, né, mas transforma. Tenta inserir os alunos que estão chegando, né, mostrando para eles outros caminhos, outras oportunidades. Ah, professora, eu sou da periferia e daqui eu não vou sair, não tenho mais oportunidades. E a gente consegue mostrar para eles que sim, existem oportunidades. Hoje eu tenho vontade de ganhar o um mundo e muito mais, trazer o mundo para cá. Mostrar para todo mundo o que o Afroqueto traz para as pessoas e levar o nome do Afroqueto para muitos lugares além daqui do Guarujá. E estando hoje dentro de um, de um espaço que foi o Instituto Procomum, né, dando, é, tendo essa oportunidade, participando da terceira temporada do Colaboradora, me permitiu realizar um sonho que há muito tempo foi do nosso mestre, que é revitalizar o espaço externo, uma outra cara da cor né, da esperança para as crianças que passam, porque elas se encontram dentro dessas, desses desenhos. Né, tanto que um dos desenhos que a gente na parede desenhou na parede foi feito por uma das lideranças, que é o Contramestre Iago. E a dança Afra, ela também tem essa, essa questão forte com a raiz de matriz africana. No entanto, o que a gente tem aqui dentro da entidade não é a questão religiosa, é a questão da expressão do corpo e de como ela é passada, e de como o corpo pode contar essa história dos nossos antepassados. A vista de muitos, nós, temos, nós sofremos preconceito. porque todo mundo acha que é, tudo aqui é ligado à religião. Religião é uma coisa, cultura é outra. Né? Claro que todas se encontram, mas cada um com o seu, com o seu segmento. É, a minha base familiar, ela sempre foi baseada na doutrina religiosa do evangelismo é, e entrando para o grupo, né, entrando na parte da arte que é a capoeira, veio junto comigo todo esse preconceito, toda essa base restrita. Salvando outras vidas e nos bate uma tristeza muito grande por a gente não ter o nosso mestre aqui. Então foi a última foto que a gente tirou com ele nesse meio cultural e o tão aguardado 20 anos da associação foi marcada por uma tragédia, né, que foi o deslizamento de 2020 aqui no Guarujá. É que foi criado pelo Rafael. É né, que hoje não está mais entre a gente, mas o projeto. Se segue firme. Alguns heróis ficam pelo meio do caminho, mas outros permanecem para continuar a história. A oralidade da história do nosso povo africano permanece viva. Todo o caminho tem um começo, um meio e fim. Nós somos o um recomeço, né? Nós somos essa identidade que é o afroqueto hoje. Porque essa perspectiva que a gente tem de manter a entidade, mesmo sem fins lucrativos, sempre buscou dentro da comunidade os nossos acervos, a nossa continuidade é muito complicada numa sociedade que não nos permite crescer, não nos permite visibilidade. O primeiro contato que eu tive com a cultura pós-capoeira foi o Maculelê que foi o início do, do projeto. Não só guerrear. Mas também recuar. Toda luta tem uma trégua e toda trégua tem uma sabedoria, um pensamento a ser passado, uma história a ser passada, uma experiência, uma vivência a ser passada. E na vida é esse sentido, é esse sentido de roda, é esse sentido de voltar ao passado, refletir e continuar no futuro, sabe? É continuar projetando para o futuro. É saber da história, é saber onde pisa e saber para onde vai. E aqui a gente cultua muito isso manter viva a cultura que nos foi passada.